A assustadora é encontrada perambulando no cemitério e rezando sobre uma cova. Exumirim se manifesta em prédio abandonado. O Papai Noel se atrasou, mas chegou com seu presente. Pânico no hospital em plena madrugada. Assustadoras manifestações da mulher de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 Estava explorando um prédio abandonado, assombrado pelo fantasma de uma menina. No local, eles fizeram contato com a mesma que pediu uma boneca de presente. Então, eles trouxeram a boneca conforme prometido. A segunda casa? é única. o que é isso? Não nada mas eles foram surpreendidos quando viram o fantasma da menina materializado andando pelo local. É possível ouvir a voz dela, mesmo sem a caixa de espíritos. Aqui Não, não, não. Imagine você indo beber água de madrugada e vendo esta menina correndo pela sua cozinha. O que você faria? Um jovem enviou uma carta. Papai Noel solicitando um especial presente de Natal para sua filhinha. Ele só não imaginava que o bom velhinho realmente apareceria pessoalmente. De madrugada, ele se levantou com um barulho vindo da sala. Quando chegou lá, ele viu o Papai Noel ajoelhado em frente à árvore. Quando ele se virou, o seu corpo gelou. Santa? Are you? What are you doing? <risos> Que Deus o receba de braços abertos lá na glória. Bastante atenção nessas imagens registradas no Acre. Notou algo de estranho? É impressão minha ou estamos diante de criaturas que já foram extintas há mais de 60 milhões de anos? Parecem algum tipo de dinossauro saurópodes, talvez um apatossauro ou braquiosauro. Repare o seu pescoço alongado. Será que os dinossauros ainda existem? Note que são apenas filhotes e os pais gigantes não devem estar muito longe. Ou seria algum tipo de animal não identificado que está confundindo a nossa cabeça? Opine nos comentários. Dizia este vídeo aterrador gravado em um hospital por um zelador muito corajoso. Lá estava ele vagando pelos corredores após ouvir um forte estrondo vindo lá do fundo. No dia seguinte ele até pediu demissão por não desejar viver essa terrível experiência novamente. Certeza, este local está dominado por forças malignas espirituais capazes de moverem objetos pesados. Todos os dias, Feisaico vai e volta do trabalho por um atalho no meio de uma floresta de mata virgem. Um certo dia, ele viu que havia uma pessoa no meio do caminho. Ela estava de pé e parada entre os arbustos com a cabeça baixa, como se estivesse meditando. Então, ele desceu para ver se ela precisava de ajuda, mas daqui a pouco é ele que precisará de ajuda. Ela parece estar com o bebê no colo, ele lhe fazia perguntas mas ela não respondia, foi quando ele optou por deixar ela em paz e fez bem, pois o que está sob aquelas vestes não está vivo. Decidiu explorar sozinho uma casa abandonada, decisão que quase lhe fez ter um infarto diante das terríveis visões que tiveram no local. Olá. De vermelho perambulando pela casa. Alô, alô, ela alô, ela alô, alô, alô, em alô, mesmo Está ela novamente. Mãe! Muhammad! Muhammad! Hello, Thank you! Thank you! Por que será que ela esconde o seu rosto? Muhammad! Sim, ela voou e desapareceu. Um jovem foi ao cemitério durante o dia, acreditando ser mais seguro, visitar o túmulo de seu avô. Quando ele chegou lá, ele viu que havia uma freira sozinha no local. A freira está com uma aparência muito sombria. Semperin lá, já. Ai, como? Perdoa, perdoa, perdoa. Ah. Bom, parece que ela não está nem um pouco afim de conversar. Ela se dirigiu ao túmulo do avô daquele jovem e se ajoelhou para rezar. Mas, mas, oi. mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, a fria mal se movia e não falava nada. Mas o jovem com discernimento espiritual já se deu conta de que ela pode estar possuída. Eu